Olha lá, tá o lugar de nós, né? Filma mesmo, filma eles, ó. Com vocês você não põe a mão em nós, ó. Não põe a mão em nós. Eu não tiro pra caralho em nós na porra do bagulho aí. Então, não tá certo no bagulho não. Vocês querem? De repente, quanto menos eu espero, já chegaram ali invadindo, tacando bomba. Ninguém não, não houve reação, os usuários não provocaram, não fizeram nada só vieram ali, cercaram, começaram a atacar bomba em todo mundo, a enquadrar todo mundo. Não vejo a necessidade de falar a verdade, não. Então, tava no meio do fluxo assim, automaticamente tomei uma bala, nem, nem senti. E aí eles utilizaram uma estratégia que eles vêm utilizando já há algumas semanas, que é fazer isso, é cercar as pessoas, colocar dentro dos, dos aparelhos e fazer um corredor para revistar um por um. Só que hoje foi muito mais violento. Isso aí que vocês estão vendo aí atrás, se chama opressão. Oprimia é o usuário de droga. Teve um momento que as pessoas foram retiradas todas de dentro do, de braços abertos e do CAPS e foi todo mundo levado para dentro do, dentro do Atende 2 e ficaram eles e a polícia, mais ninguém. E foi muita violência. E é isso: são aparelhos que são feitos para serviços para colher as pessoas, para recebê-las, e estão sendo utilizados numa estratégia super violenta.